Como é que é, pessoal? Eu sou o Spartini e bem-vindos a mais uma época do nosso Little Nightmares, desta vez a versão 2 do jogo. Para quem não sabe o que é o Little Nightmares, primeiro não sei o que, é que andas aqui a fazer, como é que não conheces o jogo, uh, segundo, eu vou deixar aí em baixo um link para poderem conhecer melhor o jogo, tanto do site como do Steam, e também Uh, o atalho para vocês chegarem facilmente à versão 1 e à versão DLC onde na versão 1 tínhamos a Six uh, que nos ajudou a fazer uh, toda a temporada do Little Nightmares e depois temos o DLC onde tínhamos o Runaway Kid uh, que também foi muito engraçado de fazer hum, penso que só foi um episódio foi muito curtinho Mas pronto agora estamos no Little Nightmares 2 eu não faço ideia eu normalmente tento não ver o que é que, que personagens é que vamos ter? No Little Nightmare, neste caso Little Nightmare 2, eu sei que temos duas crianças, ou aparentemente duas crianças, vamos ver como é que corre. Vou pôr aqui já. Novo jogo! vazio, Está tudo vazio! Siga! Este jogo é tão fixe, meu! No, no, na primeira versão tínhamos, na primeira, no primeiro jogo, tínhamos uns monstros muito estranhos, assim, meio deformados e meio estúpido Aqui não faço ideia como é que vamos ter. Eu era um bocadinho o som mais alto. Depois já estamos num corredor. Está a andar sozinho. Portanto, é esperar. Esperar. Esperar. Ui. Tem um olho na porta. É uma minha. Tem, não tem? até aqui o comando todo a vibrar que nem um maluco. Ok. Uh, como se ah, saímos da televisão, foi isso? Conseguimos chegar ficar fora. Parece-me ser um rapazinho, não é? Ora, ver se ainda me lembro disto. Andar para frente. Este era para ver. Isto era para correr? Já, isto é para correr. Este é para agarrar qualquer coisa, se não me engano. Saltar. Não me lembro o que era o B. Isto também para já. Aparentemente, não interessa. Podemos ir para cima? Não. Podemos. Sim, sim. Ok, aquilo é nojento. Melhor irmos para cima já. Agora podemos correr e jump! Boa, boa, boa, boa, boa. boa. Podemos ir à jala? Para puxar? Não. Parece é ter aí uma, uma porta. Podemos abrir isso? Não, se calhar não. Ok, uh, mas podemos abrir esta. Eu não lembro qual era o botão. Era o quê? Uh, RG, esta é para baixar. Ok. E aqui? a ah, RT e MOVA para arrastar. Ou seja, RT é do lado direito, né é? Yeah. isso. Nice. Ok. Conseguimos abrir, agora agachamos e passamos já para o outro lado. Agora estamos estamos nas minhocas. Túnel de minhocas. Baixa a cabeça. ei okay. Ui, um sapato. Opa, tem. Olá. Tanta perna, meu Deus. Posso agarrar no sapato? Não. Não. Uh, será que tenho que fazer alguma coisa com aquilo? Espero que não. é que eu... Ah, ok. É melhor deixar estar, né? Eu sapatos ali todos nojentes. JUMP! Ok... e bem, tem aqui qualquer coisa no chão, não quer tocar... Oh, oh, oh, peraí... Armadilha é isto, né? é? Pois é... Não me enganas! Não me enganas! Eu não ir para estas folhas... Cheiram São armadilhas... Corre, corre vamos puxar isto Força! Até ali qualquer coisa, será que dava para agarrar aquilo? Como é que mudar? Chapéus? Ah, que fixe! Uh, vamos ver isto em tela cheia se calhar Ah tá bom ok Estar ali a... A palhar a imagem Ok está a salvar... Então não conseguimos passar oi. Corre! Corre miúdo! Ui, oh era ali! Tínhamos que Ui! Estou vivo! Ah que anda tanga! Deu-me só uma pancadinha nas costas é tangue, meu. 3, agora já sei que é para correr. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Uhul! Ok, estamos bem, estamos bem. Continuar a correr já agora, né? Uh... Estou assim passar? Não, né? Temos que ir lá para cima, com a certeza. Ok, temos que ir ali, baixar Podemos agarrar isto? Não uh, Como é que a gente vai subir? Temos ali um tronco Será é que está a para, para o tronco? Aí okay, dá, nice É mesmo isso Ok Agora saltamos e agarramos ali a corda, né é? Okay, não me lembro como é que era para agarrar não Era nada, era só... Largar Isso é para correr, né é? Espera aí ah, pera, Deve, devemos ter que carregar cá no RT, né? Tanta, tanta. Mora, mora, mora, mora, mora, mora. Boa, boa. Isso mesmo. Isso mesmo, miúdo. Ok, vamos rodar isto. Ele tem ali um contrapeso, portanto, se calhar é melhor pôr mesmo até lá abaixo. Isso. Isso. Muito bem. Eu gosto deste miúdo. Corremos, ainda nenhuma vez. Uh. E aí temos uma caixa ali, Vamos descer para a caixa, uh, e agora, será que conseguimos trepar aquilo? Ah pois conseguimos, ah não salto, oh, malandro, vira, e parece está tranquilo né, tivemos ali aquelas armadilhas iniciais, nada de especial. Tenho sempre receio de passar aqui nestas... Oi! Ui, tem aqui mais botas. Olha, aqui tem uma armadilha. Ah! <risos> aqui tem uma armadilha. bomba Em cima dela. Me meto... Ah, espera aí, espera aí. Já sei o que é que tenho que fazer. Carra bota. Exatamente. Pois, convém atirar quando estás lá perto. Perto, aqui. Não, não ponha no chão. Oh, minha Nossa Senhora. Sim! Vai! Vês como não custa nada? Aqui. Aqui. Trocar okay. a okay. ok. Parece só saltar, né Não vem nada atrás, tem ali uma armadilha. Ui, tem aqui outra. Armadilhas de urso, meu! O que é que põe armadilhas de urso? Está cá o urso aqui? Ui, temos que passar por ali. Espera, posso puxar o pau? Tá, ah, não. Boa, boa. Uh, tira para aí. Ah, ele bate mesmo. Oh, para o outro lado, mané. <risos> Desligado. Liga. Então. Para correres? Olha os correga Ui. Está aqui um pau. Vou precisar de pau, de certeza. Apanha, apanha, apanha. Ok, não tem é nada. Ah! Sabia? Ui! Sabia! Enganas! Minhas? Ok. Tira. Ok. Apanhamos uma, duas, três. Será é que já está todas? Já é está. Uh! Ok. Vamos e vai. Vamos aí, vai. não morremos nenhuma vez. Ok. Uh! Agarra, agarra! oi oi oi oi oi se outros não tivessem bem esse estávamos traumados. Está ah, giro, pá. O ambiente está muito fixe. Temos ali uma casa de... Passarinhos. Temos lá a ir? Está lá algum passarinho? Não. Não? Dá para agarrar? Ok. Agora vamos entrar na casa de alguém, né? é? Do... Do senhor que possivelmente montou todas aquelas armadilhas para nós aparecermos uh, ah, a janela ok janela ok ah, uma cozinha ai ah, não, não sei já cozinha cozinha como a dos outros meu lembro-me no primeiro episódio tinha umas cozinhas umas cozinhas muito amaradas meu porque os gajos comiam pessoas então era assim um bocadinho para o, para o chato Tínhamos que andar sempre a fugir. Ok. For so good. Uh, por aqui. Consegues subir? Não. Não, pelos vistos. Não, não consegues. Consegues passar ali na... Consegues, não consegues. Estás magrinho? Ora Ok, dá para ver os retratos? Não, não parece. Uh, vou chegar à cozinha. Cuidado agora. Aqui o novelo de lá. Uh, ui, está ali outra criança? É, não é? Ou é um, um boneco? Está ali, parece-me, a mexer numa caixa de música. Ok, já vamos ver. Será que posso agarrar e atirar isto? Hum? Não, ande cá, anda cá! Não me fujas! Ok, é, vamos tentar... Ah, tem ali... Peraí, peraí, peraí, peraí. Tens aqui, tá bem? Vamos agarrar o machado, conseguimos? Machado na o Oh bosta! Ainda dá não? Oh, variamos o jogo, pronto. Estou errar nisto. Oh, não é para tirar para a chão, é para tirar contra isso. Hum, parece que não. É, vamos ver na outra sala o que é que há. Ah, temos aqui outro. Uh. Boa, boa. Este vai dar, este vai dar. Nice. Ok. Vamos shortar aqui ninguém, aparentemente, né? Corre, Corre, corre, corre, corre, corre. E agora lança. Olha, afinal é mesmo um miúdo. Calma, calma. Eu vou-te ajudar, eu vou-te ajudar. Não, não, não preciso fugir. Nice. Não, estou a brincar. Oh, olha lá, onde é que ele escondeu? Né? Yeah. Oh, há quanto tempo é que ele está aqui preso mesmo? Né? É aquelas cenas na parede, tipo recluso. Uma menina ou uma menina? Dá para perceber bem? Oh, então, estão, estão. Só vem aqui ajudar, eu tento a ser amigo alguma coisa em cima ou não? Uh, Estou subindo, subir, mas não, não sei para quê. Olha, tenho a tua casa de música. Não fujas. Oh, foi para cima. Bora lá, bora lá atrás dele. Bora, bora. Corre. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. sobe, sobe, sobe. Ok. Ui, está aí para ali. Ok, vamos segui-lo. Deve dar a algum lado. Ai, oh, canejo! Tudo vomitado no chão, tudo. Bonecos, né? Não, são bonecos. Acho eu. <coughs> Parecem bonecos, né? Não se mexo, ah? Quanto What? Queres ajuda? Eu ajudo-te. É o amigo, meu. É o teu amigo, sim. Uh, yeah, yeah, yeah. eu ajudo-te a subir lá para cima. Queres subir para quê? Para o, o soltão? Ok, isso. Agora puxa-me as pernas. Ai, ah, se jogar ah. É Talvez não gostou assim tanto que de lá de cima um sapato. Não sei se é boa ideia a gente ir lá para cima. Mas embora vá. Ok. É para lá para cima que tu quer ir, não é? Bora, miúdo! Acham creepies, meu máscaras empurrar isto? Ajuda-me aí. Obrigado. Parece que temos que empurrar até ali, né? Para subir. Ver para onde? Mas vamos subir. Ui, oh, tem ali uma chave. É o que? É a chave para saída? Ah, como é que a gente vai fazer isto? Uh, só alguma ideia? Qualquer coisa no peixe, será? Ok uh, Aparentemente não, não é? Só dá para subir Estávamos de uma tipo manivela para poder rodar isto Conseguimos subir aqui, não Também não Conseguimos abrir a porta, também não Ok, vamos pensar Ui, espera aí Aqui gaveta? Será? Gaveta dá para abrir? Não Dá, dá, dá, dá, boa Ok, mas a gaveta é só para subir, é isto. Ok, precisamos de uma manivela. Uh, é que há para aqui alguma coisa? Deixa eu ver se é para aqui alguma coisa. Vou já um pedaço de madeira que nos permita abrir aquilo. Espera aí. Vem aqui alguma coisa? Não. Não. e abrir o armário dá? Uh. <coughs> não. <coughs> uh, vamos tentar ver aqui deste lado. Tem um pau se calhar dava. Este aqui não? Uh, não. é que tem que ir de lá abaixo buscar o pau de madeira. Aquele que partimos. Talhar, né? Começo <risos> para este lado e tem aqui um corpo. Agora que estou a ver, eu não tinha visto. Meu, eu acho que tem que ir lá abaixo. Pescar o pau de madeira. Eu não vejo aqui nada. Vê para subir. Ah, ela, tá, ela aqui ajuda-me. Ok, nice. Deu um bocadinho de água. Então se ela aqui nos ajuda é porque temos aqui alguma coisa em cima para banhar. Já vamos ver o que é que <risos> Oi, conseguimos vir cá para este lado. Agora agachar. É que eu já venho, hein? Ei. É. Não, não é. Não é pessoa OP, não. Puxa! Oi, oi, tá. Ele arrancou o <risos> <risos> ah mas é um, um boneco, tá tranquilo, tranquilo, não te assustes, não te assustes, tranquilo, vamos levar o que a gente precisa, ir o nosso caminho, lá, amigo, Ei, oi, <risos> okay, uh, vais pôr isso tu, ok? Não, não, não, não, não, Espera, se tu não. Roda isso, que eu vou subir para aqui. Isso, exatamente, exatamente. Que é estúpido! Ah, ok. Pensei que tinha deixado de cair. Então isto é o quê? <risos> Temos lá embaixo, um, tínhamos lá embaixo uma porta né, que estava fechada. Será que para lá? Bora, bora. Esse gajo ainda não chegou, meu. Uh! Tudo tranquilo, feito propósito. Ah, temos aqui a porta. Vem meter a chave. Ah, para a rua. Boa. já podemos fugir. Faz ali umas pegadas. Umas pegadas. E para dentro, será? Ok, temos que empurrar isto. Empurra, empurra. Ajuda aí. Esta ficha agora temos tipo co-op. Mais? Dá mais? Okay. É subir também, não? Ah, ok. Nice. Voltar até lá sim. Uh, ok. Chegamos às peles. Animais só. Ok, aquele já não é um boneco. silenciosa. Vamos passar por trás dele Sem que ele nos veja Jesus Ok, tranquilo, tá tranquilo Baixa-te mulher Oi, peraí, peraí, peraí Como é que a gente faz isto? Vimos aqui isto? Eles ouvindo-nos, eles ouvindo-nos! Corre, corre, corre, corre! Oh, oi! Hoje! Oh, Hoje! Oh, oh, Jesus! Enchei na moche! Na moche! Ok, corre. É que ele dispara, ele dispara para a esquerda. Ok, temos que fugir, temos que fugir. Para trás da caixa, para trás da caixa! Hoje! Oh, dá ali outra, olha ali outra. Ok, estamos aí bem, estamos aí bem, estamos aí bem. Tranquilo, tranquilo. Anda aqui, aqui, para baixo. Ele não nos vê. Ih, que tens na cabeça, meu? Um saco. Um pano. Vai-te embora. Ai, larga. Não, não, não, não, não, não, não, Onde é que tu vais? Alô! Vai é para ir? <coughs> Tem certeza? Não confiava muito. Ok não, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe, ok, podes mexer. Aí o gajo, para. Então mas afinal quem é que está a seguir quem? Somos nós a segui-lo ou ela é que nos está a seguir? Stop. Bora, bora, bora. Top, temos ali uma... buraco? Aí, não. embora embora embora pare. Oh, ainda me acertou, meu! Catanga! Filho da mãe. Then Point oh my... Aqui ainda estou escondido. Tenho medo agora. Ok, ela agora vai virar para lá. Nós vamos, bora, bora. Segueirinho. Tem que correr. Já está, já está, já está. Ui, ah, vou me assustar agora. Ui! Será que ele viu? A tanga, o gajo tentava olhar para mim tramer isto tudo. Será que ele está em cima? Estamos a quase a assim. sair. É pá, estes tunis. De... Vou-te contar. Estopeiras, qualquer coisa assim, maluca. Ok, uh, possivelmente vamos ter que correr, né? Ou não? Uh, ok, temos aqui o que para puxar? <coughs> Fiquei a saltar? Saltas do primeiro? Vá, vá, vá, salta. Então uh, e eu? Pois, então e eu? Então e eu? Ai, ah, Y não é para chamar. Ah, ok, ok. Será que dá? Uh! Yeah! Vais jogar! Muito bem, muito bem. Obrigado, amiguinho. Vamos continuar. Tem jolas em todo lado, meu. Só, aquele gajo era o um quê? Um caçador? Deve ser, né? Tem jolas que nunca mais acaba, mas é um caçador de tudo. Uh, ui, ui, ui. Peraí, peraí, peraí. Anda para aqui. Anda para aqui. Não, vais para aí. Ok. É o amigos. oh eu viu-me. Oh, não sei se vai dar, não sei se vai dar, não sei se vai dar. Ui, ele está a carregar. O frigorífico, a sua visão. Siga, Siga, siga, siga, siga. siga. siga, siga. mais alguma é coisa? Não, não tem mais nada, mas já estou lá dentro. Fuck you, man. Oh, meu Deus. Bora, bora, bora, bora, bora. que é que ele é está a Larga-me, meu. Que chato. Só queríamos ir à nossa vidinha, não queríamos saber nada de ti. Ok. Ih que para baixo. Ok. Eiii hey, no meio da lodo uh, Isto nem é lodo nem é nada. Isto é tudo dojento. Mas vá tudo para nos chafarmos, eh? Bora, bora. tens moscas e vamos sair daí todos picados. Uh, passamos agora aqui, é? Estava a passar por baixo, não? Ah, deve ser deste lado. Toma trave. Ok, vamos embora. Ok. UUUU HA <risos> é, Onde é que vais? Não Ok Quando ele virar agora para lá que eu posso passar Bora, bora, bora, bora. agachado Posso Ok bora bora podemos ir que ele está uh! a do boneco meu deixa me viver deixa me ir em paz vai te embora ok estamos bem é ver Olha lá deve pensar que a gente somos alguns ratos ó oh, tangir um, um coraçãozinho Oi, estás a subir para aí oh pera tão tão tão Calma, calma, já vou ajudar Que? Ah é para empurrar Bora uh, uh, uh, Adora Não? É boa <risos> <risos> Não nos vês Epa, temos ido debaixo d'água de água Se é que posso chamar isto a água vamos vir aqui né? Oh. Let's go! Oh que maldito! Vou mostrar onde é que eu estou Oh caju! Sério? porque é que ele ficou? Oh, eu ele estava parado porquê? Porquê é que ele não corria? Será é que era por eu estar muito junto aqui ó, ao fundo? Deixa eu ver... Estar era... Pegarim... Ok... Será que ele vai disparar outra vez? Uhu! Oh, Está oh, hora de fugir! Hora de fugir! Ah, acertou-me o quê? No rabo! Queres ver? Catanga, meu. Ok, então aqueles que não interessa, né? Que eles vão-me... vão, -me, vão -me ouvir, não é ouvir na Ok. Vou dar o disparo enquanto carregas. Oi. Temos uma porta. Ok, estamos dentro da casa. Fecha a porta, fecha a porta. Isso, eu ajudo, não? Hey, tu sabes tudo? Boa! Ui temos uma... Uma arma! Podemos disparar? Ai ai ai! Pera, pera, pera! Já vou <risos> oh, aí, já vou aí! Umba! Oh macabrão! Ai olha lá! Desvisamos a porta toda! Bora, bora, bora! Vamos fugir enquanto podemos! Ok, temos de subir aqui, né? Chaves, temos chaves. Mais ou menos. Ui, vamos. O quê? Oh, isso não é bem um barco! Ah, numa porta. Está bem. Ok, seja. <risos> se quiser. Está bem que isso não é um barquinho. Vem uma tempestade. Eu quero ver onde é que vocês se metem. Ok, é para já no voeiro O que é que será a miúda? Miúda ou miúdo, Ainda não sei bem Deve ter idade, parecem todos iguais Ok, parece que estamos a chegar a algum lado, não é? Temos ali um farol. É uma opção minha. Parece. Meio torto. Meio torto, mas parece um farol. É uma televisão. Chegaste aqui são uns porcalhões, meu. Esta parte era só o quê? Mais a introdução, né? Ao menos a parecia ser isso. Este parece que nunca mais acaba. Predis tortos? Predis, estou a cair? Ou oh, oh, simplesmente mexem-se? Estou a cair, não é? Talvez não caia nenhum quando eu estiver a entrar. Aqueles dois ali mexeram mesmo no limite. É para já chegámos a algum lado. Vamos ver como é que somos recebidos. Esperemos que não da mesma forma como aquele senhor nos queria receber. Morte e no prato. Então. Ei. lá, Let's go. Vamos embora. Está ali outro miúdo. Olá. Ah. What? Ok, não era. Pronto, está bem. O que era aquilo? Uma sombra. Estranha. Mas eu acho que consumi aquilo. Espero que não me faça mal. Ok, estamos dentro de casa outra vez. Hum. Uh, aparentemente, não há nada. Estamos salvos aqui <coughs> no meio da rua. Caixa, uma bota, mais uma bota. Continuar, né? Por <risos> que é que há tanta roupa e não há pessoas? Mas as roupas estão onde as pessoas estavam. Aparentemente, não é? Arraio. Está a salvar. Uh, podemos ir para aqui. Poderes me ajudar? Obrigado. Ui. Isso. consigo puxá-la ou não? Puxá-la ou puxá-la ainda não sei. Uh. Ia caindo. Ah, fixe. Ele vai me empurrar é, para algum lado, né? Ok, mais um bocadinho. Me fazer subir. Isso! Oi, que estúpido! Minha Nossa senhora! Pois estás triste, não é? Que isto lá abaixo, quem mandou cair? Quem mandou? Que dá lá em cima tem que dar balança outra vez, não é? Ai, empurra! Então já estavas lá com os pés. Tiu! Porra! Faz uma bias. Pumba! Ok. Estou aqui. Continuar a dar balanço. Mais um bocadinho. E já deve dar. Uh, boa. O okay, Puxamos lá pela outra sala? É isso? Ah, mandamos esta televisão lá para baixo. Isso, isso, boa. Ah, ela já está à espera e tudo. Espera. -te. espera -te. Sei. Okay, agora és tu que me puxas? Não. né? ter, não é? Uh, okay, Tem aqui umas escadas do outro lado. Ah, para fazer. dá me uma mão que eu salto. Segues? Segues? Arriscado, é um, um grande jump. Oi! <risos> Hahaha! Oh, meu Deus! É que é, nem, foi, nem é que se pode considerar uma tentativa. Não é? What the hell? É que está muito longe! lá, não dá, tu estás louca. Como é que eu vou fazer isto? Não dá, pois não. Uh, não há aqui nada que me ajude. Este é andar, é que eu mesmo a correr. Ah, não dá, é muito longe. tá consigo tropar aqui alguma coisa? Estás muito longe, miúda! Ai, oh, deu! Espetáculo! Eu sabia! Sempre soube! Que grande salto que ele deu, meu! Ok, easy! Aqui é só passar, né? Duke. É só andar... Ui, olha lá! É bem estranho, tipo... Vê-se claramente foi alguém que se enforcou... Até corda ainda à volta do clarinho... Tem os sapatos cá em baixo, mas depois desapareceram! Pois é, tipo, desapareceram todos! Estar uh, aqui não... Uh! What? Ai, eu tô... Eita, me a cabeça! Oh, oh, oh, toma o desfazer. Passa, passa, passa rápido. Não vais morrer. Já tinha que desligar a televisão, não? É só passar. Tá, tem que ir lá desligar, né? Estranho. Bora, bora, bora, bora, O que é isso? Ah? What? Uh, Prescione o L well, para sincronizar o L. É este. Está sincronizado, não? Uh! Olha, voltamos ao início. Não pode. Mas agora vamos a ter que aquela porta outra vez. O olho. é que escorrer aqui, não? Segues em slow motion, não é? Ah, e agora saímos outra vez da televisão e voltámos para o mesmo sítio. É muito estranho. Mas ao mesmo tempo, é muito curioso. O que se passa? É para já não passa nada. Vamos continuar. Jump! Oi, oi, oi! Lixara. Ok. Já está tudo tranquilo. Continuamos em ruas vazias. Uh, não, aparentemente conseguimos mover, não é? Ajuda aí. Isso, temos ali um buraco na, na rede para passar. É, deve dar. Bora, bora, vamos embora. Ok, chegamos a um parque infantil. Todo. marado. Podemos andar aqui. He -he. a bola, porque Quer jogar a bola? Uh, será que podemos fazer alguma coisa com isto? Curas aí a bola? Oh, bolas e okay, desse lado, meu? Como é que andamos todos os dois do mesmo lado? Oh, não sabes brincar. Vamos embora. Será que podemos entrar? Uh, não. Ui, tem que Ah, vamos entrar no hospício? Todos os hospícios é que tentam fugir por isto. Cansóis ali todos alinhados. Todos devoradinhos. Parece, parece mesmo o um hospício. Oh, olha-me aquela cara de boneca ali na... Ui, alguém esteve aqui. Aqui, gente e okay. Ela vê através da parede Ajuda, ajuda aqui Temos que... não se Está ali uma entrada minha. Ok, vamos aqui ao fundo Está ali alguma coisa por trás daquele quadro este era um... Era um hospício mas era um... Infantário, se calhar, não. Ou oh, não. Ai, agora está-me a falhar o nome. Que estúpido. Tomamos vitaminas, não. Um orfanato. Podemos subir, aqui não. Ok, temos uma bola, temos um... vai vais buscar? buscar uma lata, é a impressão minha. Consegues a tirar a lata para ali para o quadro. Consegues a tirar para ali para o quadro. Tira o quadro. Não dá cá a lata que eu atiro, pá! É chato! da cá a lata! Dá cá a lata! Não queres, né? Não queres vou, vou ter eu que ir buscar qualquer coisa. Tudo bem, tudo bem. Eu faço tudo. Não te preocupes. Vou buscar também uma lata. Vem cá. ver uma lata, um jarro, acho eu. Será é que a gente consegue atirar isto lá para cima? Estás a ver? Ai, agora pões a lata no chão. Está bem. fosses, mas é... Ui... Ok, aqui nada, sério? Isso, os dois ao mesmo tempo. Ok. Vamos ir bem, não sei para onde é que estamos a ir, mas é para agachar. Ok. Se eu agacho-me, pá. Vou um bocadinho. Oi. Entra O pilar neste caso. Oi. Não passa nada. Vamos abrir isto. Já damos, faz favor. Obrigado. Obrigado, obrigado. Oh. Ok, vamos ir para dentro. a conduta. No princípio não está cá ninguém. Portanto também não vão ligar nada disto. Ok... Oh, oh, oh what the? Era aquilo, meu? É o pescoço esticado? Não era? Oh, cara Aqui vai ter bichos! <risos> Bichos e armadilhas, Ok. Uh, como é que é que ele nos acertou? É aquela, é que ela estava ali, né? Está mais elevada. Posso tirar esta? Não, conseguimos passar. Ah, conseguimos. A bola ficou ali. Ah! Era outro miúdo. Vamos salvar mais gente. Não era? Antes fosse uma ratazana. Aqui é um bom esconderijo. Oh. Ok, temos que ter cuidado aqui com peças porcarias. Oh, miúdo! Oi, oh, está ali outro! Sabia! Sabia, pá! Aquilo era um truque. Ok, aqui posso saltar. Aqui não tem nada. Anda cá! Parece que o Aqui não tem nada. Posso ir buscar o um macaco? Não tem nada, malandros. Aquilo era só mesmo para eu morrer. O que estes miúdos estão aqui a fazer? agora ajuda-me não é preciso Obrigado Oh! E também? Por que é que ele me fechou a... Porta, meu? Ok... Vamos ir aqui para cima? Ah, pois é! Vocês podem prender aqui? É só agachar, né? Jesus! Vai dos trekinas! deus Dennis. não há nada, uma... então então então então ah, não são miúdos? Oh, vou... Não então vou levar a minha amiga, mas não são miúdos, são tipo pequenos demónios. Havia uns que não tinham cabeça, ou estava toda partida. Eu vou buscar já o martelo, vou já martelá-los todos. Espera aí, a gente já conversa. Olha, querer levar a minha, leva já. Toma! Não tenho tipo bonecos de porcelana? Espera aí, eu não consigo... Ah, agora não consigo pescá-la. Espera, se calhar tem que ir por aqui. Não tipo de boneco de porcelana? Ok. Dá mais um. <risos> Ai, ah, isto é cheio de armadilhas, meu. É, põe isso, penha isso. E limpamos-lo já. Vamos chegar. Toma. Toma! Easy! E aquele que posso fazer é adeus! Eu... É, vai buscar o martelo, precisamos de martelo. Não sei, mas podemos precisar. Pega o martelo, meu. Ei, o, gacho... o que é que ele estava a fazer? o sábado? Estás vivo? Não. Ok, não preciso mais do martelo. Uh... Então, como é que eu vou recuperar a minha amiga? Dá para abrir isso? Tem ali qualquer coisa dentro? Uh, não tem que subir, não? Não? Era só para ver o cão? A cagar? Ou a fazer xixi? Não sei. Aí precisamos de uma chave. Uh. Já lá vamos, já lá vamos. E tem miúdos aqui. Ela virou-se. Posso ir para baixo da mesa? Posso, mais. Uma professora? São me miúdos porcelana? Fica feia. Mesmo a ver. Vá, ah, vira lá a página, ensina lá mais uma página que é para eu basar aqui. Isso não conseguimos duas. Uh! Ela bateu, portanto já não dá mais. Rei <risos> o que estás a fazer? Estás a ensinar o quê? Geometria? Não percebo nada, estás para aí fazer? Estás a inventar? Tu sabes que que estás para aí fazer. Pá. Ok, passamos. Vamos. Ui, uh, estava difícil. Ah, temos ali a chave. Espera, ok. Ah, podemos só subir para ali, não é? Ou oh, não? Já yeah, podemos, sim, senhora. Oh. Oh! Filho da mãe, pá. Vamos ter que fazer aquilo toda outra vez? Não, está cá dentro. Então, mas espera aí. Vou-me abrir isto. que abrir isto? Não. Uh, a gente vai precisar de esconder. Ok, conseguimos nos esconder aqui. Tudo bem. Então vamos lá. Oh, não pegamos a chave. Ai que nojo. Tá. Pede do... que eu se cumprido. Vai-te embora monstro! Ok. Chave para o O que vai fazer? Que me feia, pá. Ai, estamos a arriscar, estamos a arriscar. Ah, vira lá para o outro lado, fica a me ir embora. não dá Oh não! Foz, foz, foz, foz, foz, o teu pescoço nunca mais acaba não Tem não desvio, uma malandra Filha da mãe égua é mais sapatos? Talvez dê para subir para ali, não Tem ali um garfo Porta! Fica que ele não desataque. Está entretido, talvez não. Não desataque. É, de qualquer das maneiras parece estar parece por uma corda, é a impressão minha. A gente vai ter que ir buscar aquele tubo. É, né? Oh! da mãe vai me comer <risos> oh meu Deus ok temos que ir é dar puxá-lo para cá para ele folhar cá, na cá, na cá ok vai vai vai vai vai vai vai OK. é maluco mesmo vamos comer Vou comer a tu Oi, oi, oi diz que ele banha. Nossa! É isto. Agora olha este! Ai, ah. ah, entra, entra, entra! Oh, foi por pouco! vai, te embora vai, vai, vai, já na, na parte 1 também tinha estes monstros muito estranhos, oh, vai, vai, vai, vai, vai, outra vez isto ah não vai, vai, não. Okay, vai, larga aí Uh, saltar e agarrar oh! por amor de Deus era ao lado tem ali os livros a fazer uma rampinha e tudo como é que não viste? como? bora, bora estou aqui já sei que não há hipótese né? tem mesmo que esconder okay. anda velha Ei, ok. Vamos embora. Agora agarramos o vaso Ah, é isso. Largas aqui, pode ser. Ok, a siga, que siga. Estamos aí bem. Vamos ter que fugir, né Corre, corre! Oh. Uh. Ok, estamos salvos, estamos salvos. E estamos salvos. Quando dutas ela tem o pescoço longo, mas uma cabeça grande, portanto. Ui! Ok, morremos. Boa tentativa de saltar e morrer. Ai minha Nossa Senhora. É isso salvou. Tá Pessoal, Sim. vamos ficar por aqui. Este é o primeiro episódio. Vamos fazer sem dúvida alguma o resto dos episódios. Eu gosto muito desta série. Gostei muito de ter feito a parte 1 e depois o DLC. E estou curioso para saber se ainda vamos conseguir salvar a nossa amiga, que apanhámos logo ao início. E, possivelmente mais para a frente, vamos conseguir é esperar para ver. Quanto a vocês, agradeço por ter estado ali pensem em subscrever o canal e dar um like aqui no vídeo e fui!